a rádio para mim é um caso de sucesso a rádio soube-se muito bem adaptar ao digital muitos influenciadores trabalham na rádio têm, têm aquele gosto porque ser influenciador é comunicar é, o, é tu estás próximo das pessoas próximo dos teus fãs, o que seja e na rádio tem essa oportunidade a oportunidade de mostrar um bocadinho mais do que são para além dos filtros do Instagram entendes? é mais raw a rádio e é tudo muito, é muito genuíno não há edições é, está no ar, está no ar e, e então eu acho isso, acho isso muito bom e, uh, e o tipo de, não estou a dizer que o tipo de conteúdo é excelente, não, tem, tem, audiência, tem audiência certa, não é, mas consegue ser ao mesmo tempo uh, muito transparente, sabes, muito, muito engraçada, muito, é, um, é aquele momento fã do dia, vais para o trabalho, ouves a rádio, aí é mesmo verdade, isto também me acontece, ou seja, existe ali uma familiarização com quem, com o interlocutor, não é interlocutora, Colocutor. Ai, mas dois nos locutores somos nós. Da... Locutor de rádio. Então, eu acho isso muito bom. Acho, acho, parece que as pessoas se sentem próximas. sabes Tipo, ah, pois é. E a Laura também é assim. Por exemplo, a Laura, eu gosto imenso da Laura Ferreira. A gargalhada da Laura. Isto é, isto é curioso. A gargalhada da Laura é de género. Fogo, quando ela agora foi mãe, eu assim foi Fogo, falta uma gargalhada da Laura. Sabes, é porque é tão, é tão alegre. É um e tão alegre e transmite aquela boa vibe. Tu queres ter aquela pessoa. E por acaso, eu conhecia... Porque um meu um, um homem que queria ir ao programa dela e eu disse, ai meu Deus, eu tenho que conhecer esta miúda, tenho que ir lá, tenho que conhecer também. eu estava mais excited que o, que o miúdo, não é? que, ia, que ele foi lá cantar. E disse lá a Laura, Laura a sério, e trocámos os, os números, eu não sei o quê, foi, pá, sabes, não existe aquela coisa de, ai eu sou a estrela e sou, porque em Portugal, pá desculpem, não há estrelas. Desculpem, eu acho que ninguém vos disse, ninguém, eu digo, eu digo, eu digo, eu digo.